Criptoquistão é, é uma implementação da escola libertária. No território. Criptoquistão é uma implementação da escola libertária. É para além dos territórios. Para o território virtual. Para o metaverso. Ou... O que é um território se existe um território virtual? Tu vai comprar um metaverso. Ele está falando do que agora? De um, uma sociedade que existe virtualmente? Bem, teu corpo existe fisicamente. O computador que tu tem existe fisicamente. E ele está situado em algum território. Seja lá como tu define isso. A não ser que tu tá dentro das definições usuais. Ele vai estar tá dentro de um território. O que tu quer dizer com isso? Metaverso, a empresa do Facebook? Imagino que não, né? Uh, tu sabe? Ah, daí não. Território virtual vai ser se eu pegar e estiver jogando... Um... Pensa aqui, vai ah, eu tô lá no, no metaverso mesmo e comprei um NFT de um terreno, né? E daí eu tenho que... Nossa, olha como o jogo é realista, eu tive que comprar uma arma NFT aqui pra eu pegar e atirar nos NPC do MST pra defender a minha propriedade. Olha como, como é realista esse mundo virtual, né? É complicado, troço. Internet, Matrix ou... É GTA Roleplay, ótimo ótimo exemplo. Comprei um apartamento no GTA Roleplay. Pronto, agora eu tenho um território virtual. Seria isso? Né? Como você chamar isso? É o William Gibson, que de Matrix, ele de escreveu o Neuromancer, né? internet, internet, existe... uhum. Então o estado aparentemente é minha internet. Pode vamos ver. É. Território, um é uma ideia. Territorial. Aqui vai ser um capistão imaginário aqui, aqui é um cap. Uh, não, não é que aqui vai ser um capistão como a gente estivesse planejando, tipo, ah não, uma capistão vai ser nisso aqui, porque este rio e porque não sei o quê, daí fecha aqui, daí nesse lugar. Não, não é planejado. A gente ele acontece e daí topa a ponta. Aqui é um capistão, vou dar um exemplo. Explode uma bomba ou cai um meteoro, cai um, mete cai um meteoro. Beleza? Daí a gente fala, isso aqui é uma cratera, onde é que o meteoro bateu? Porque isso é uma coisa coletivista, porque você quis planejar que aqui vai ser... Não, o meteoro caiu e formou uma cratera, né? A gente não planejou isso, simplesmente aconteceu. Vamos colocar assim, descreva aquela coisa como a coisa realmente é. O fazer dizer que não, o conceito de cratera é falso?